Oi! Eu sou o Gabriel Jordan e, como vocês sabem, eu me ausentei do YouTube nos últimos meses. Eu não sei como gravar esse vídeo e também não sei ao certo o que ele é, por isso eu decidi escrever uma carta e ler ela em formato de vídeo pra vocês. Com essa carta eu espero poder compartilhar com vocês por onde estive e pra onde eu quero ir. Já fazem alguns meses desde que eu fiz um vídeo pra esse canal. Eu vejo os comentários todos os dias aqui e nas minhas outras redes sociais me pedindo para publicar um vídeo novo. Eu não queria desapontar ninguém, por isso evitei o assunto o quanto pude, mas finalmente chegou o momento de voltar e pronto para falar a respeito do porquê eu sumi. O YouTube surgiu apenas alguns anos depois que eu nasci, e como eu brinco, eu nasci na internet. Sempre soube que queria ser YouTuber, mas deixei para começar esse sonho apenas quando eu pudesse me dedicar 100% aqui. Quando eu publiquei o primeiro vídeo do canal, eu tinha 16 anos, uma determinação infinita e nenhum peso nas minhas costas. Sim, eu encarava isso como um trabalho, já tinha objetivos, metas e sabia que queria chegar em algum lugar com tudo isso desde o começo, assim como já falei inúmeras vezes. Ainda assim, o processo era de fato divertido. Era surreal a minha avidez em fazer maquiagens e eventualmente unhas, não apenas ensinando, mas também aprendendo vídeo após vídeo com vocês. Poder usar a paixão e conhecimento que eu tinha por edição de vídeos para fazer algo legal para outras pessoas como eu assistirem na internet e de alguma forma amparar no contexto que for, quem tiver do outro lado da tela, até hoje é a minha motivação principal para continuar na internet. Quem acompanha o gajo RD de perto percebeu que nesse ano eu mudei, mudei muito, minha vida mudou, minhas aspirações mudaram, minhas prioridades mudaram e meus interesses mudaram. Em diversas outras maneiras que não competem apenas aos interesses que eu tinha aqui no canal. Até hoje, eu fiz absolutamente tudo o que vocês encontraram nesse canal sozinho, sem a ajuda de absolutamente ninguém. Todo o processo de pré-produção, roteiro, captura, pós-produção, edição e literalmente cada partícula do gás de ATRD foi feita exclusivamente por mim. No começo eu não tinha outra escolha, mas conforme o meu trabalho foi crescendo, inúmeras foram as propostas que eu recusei de pessoas que ofertaram participar comigo do processo de criação dos vídeos, pois eu tinha medo que de alguma forma eu tivesse traindo vocês, tendo uma mudança tão drástica, entregando o que vocês já estavam acostumados nas mãos de outras pessoas. Depois de anos repetindo esse processo e seguindo o um mesmo formato que já era característico meu na internet, Entrar nesse estúdio, sentar nessa cadeira, me colocar num estado de espírito onde eu pudesse ser esse Gabriel Jordan, que na minha cabeça eu achava que era o que as pessoas esperavam que eu fosse. Pra cima, assertivo, polido, impecável e sem absolutamente nenhum erro, onde tudo fluísse naturalmente. Eu comecei a espiralar nos meus próprios pensamentos e cada vez mais acreditava que eu estava tendo que performar uma versão de mim mesmo, não tanto porque as pessoas sabem como eu sou. Seja engraçado, mas não tanto para não te descreditarem. Seja profissional, mas não a ponto de perder sua personalidade. Seja divertido, mas lembre de ser uma boa influência. Essa autocobrança começou a me afetar tanto mentalmente que sempre que eu gravava eu tinha dificuldades até mesmo de falar. Eu passei a repetir as mesmas frases e palavras de novo e de novo incessantemente. Eu li as anotações, assim como estou fazendo agora, e a pesquisa para os vídeos, tentando atravessá-los com maestria para poder conseguir o material do Gabriel Jordan impecável que os inscritos queriam ver. E quando eu ia editar todo esse material, eu revivia tudo novamente. Erros e erros acumulados em milhares de takes, tentando arduamente entregar o que eu tinha ideado e eu mesmo tinha sabotado. Eu nunca quis compartilhar isso porque eu não queria que achassem que eu não me divertia. Porque eu me divertia e muito. Ainda mais nessa profissão que ainda hoje não é encarada como trabalho por muitas pessoas. Por isso também eu nunca quis compartilhar. Porque eu não sei se faz sentido para quem está assistindo do outro lado da tela. Eu sempre quis abraçar o mundo e fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas no fim do ano passado eu atingi um ponto que, mesmo que fosse fisicamente possível, não era mais possível psicologicamente. Eu tava cansado, eu tava exausto. E o esgotamento que por muito tempo eu ignorei me atingiu de maneira física e mental. Além de tudo isso, eu também não sou mais a mesma pessoa que eu era dois ou três anos atrás. A minha vida agora tá diferente do que ela era há algum tempo, como a vida de literalmente qualquer pessoa fora da internet. Muito em breve vou me graduar na faculdade que comecei junto com esse canal em janeiro de 2019. Esse é o último ano do meu curso. E essa etapa final me cobra tempo que aquele Gabriel de 16 anos tinha e o de 20 já não tem. Aos 20 anos decidi tirar minha carteira de motorista, que já há muito tempo eu delongava. Em 2020 por conta da pandemia e em 2021 por conta do isolamento social e compromissos com a minha carreira. Fiz mudanças na minha aparência que geraram muitas dúvidas nas pessoas, já que o meu conteúdo é focado em beleza. Não tenho mais as unhas naturalmente longas, não tenho mais um topete escuro e não tenho mais as sobrancelhas marcantes que um dia eu tive. O que aconteceu com as suas unhas? Por que você tá apagando a micro? Onde é que você tá? Por que você não posta mais no YouTube? São perguntas que querendo ou não, tocam num lugar sensível em mim. Não que eu não entenda de onde essas pessoas estão vindo, eu entendo e eu aprecio muito as perguntas sobre o meu trabalho e todas as pessoas que comentaram dizendo que estavam com saudades de mim por aqui, dos meus vídeos e queriam me ver de volta no YouTube. Mas durante esse tempo em que eu estive fora era um lembrete da maneira que eu também sentia falta de ser presente e constante aqui como um dia eu já foi. Eu acho que o que eu senti nos últimos meses é um sentimento muito comum para a profissão não tão comum de ser um rosto na internet. É difícil ser a mesma coisa por muito tempo, especialmente quando ninguém é a mesma coisa para sempre na vida real. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz com as coisas que eu já publiquei nesse canal até hoje. Foi por causa delas que vocês chegaram até aqui e também me permitiram a ir a tantos lugares conquistar e impactar tanto. Eu eternamente lembrarei delas e vou guardá-las no meu coração, mas sinto que chegou a hora de mudar a maneira com que eu faço elas. O que eu preciso que vocês saibam é que esse canal não vai acabar E eu não quero que vocês acreditem nisso Exceto que um dia isso saia da minha boca Especificamente falando de por onde estive Nesse tempo que eu estive fora da internet, eu estive limpando a minha cabeça Estive cuidando da minha saúde mental, cuidando da minha saúde física Como eu compartilhei um pouquinho com vocês Na verdade, não só desde esse tempinho fora, mas especialmente Porque isso eu já vim fazendo desde o começo do ano Vim descobrindo novos hobbies, novos lifestyles Me curando do burnout que já vinha me assolando desde o final do ano passado Mas muitos de vocês sabem que eu também não parei de fazer vídeos pra internet completamente nesses últimos meses Eu não desapareci da internet, até porque seria muito difícil pra alguém que nasceu na internet e ir embora dela antes de morrer eu tive online em outros lugares durante esse tempo E sinceramente Isso só serviu pra me lembrar Quanta saudade eu senti daqui Durante todo esse período Eu fiquei pensando em como eu poderia reformular o trD Mas eu também não parei de gravar vídeos pra cá não, gente Eu gravei vários vídeos que eu nunca cheguei a publicar Mas que eles vão ao ar ainda Pra vocês poderem assistir aqui no canal Eu não queria só voltar a soltar vídeos Assim, soltos Sem me abrir um pouquinho com vocês Não porque eu sinto que eu devia me justificar Porque pra ser sincero Eu não sinto que eu devia Mas porque eu queria me abrir um pouquinho com vocês, e querendo ou não, até hoje o Gajo TRD sempre foi 100% eu fazendo tudo, e a partir de agora não vai ser mais. A partir de agora, os vídeos do Gajo não vão mais ser editados apenas por mim, e a mudança do senso de criação e geração do canal tá mudando, mas não porque eu tô dando isso pra outra pessoa cuidar. Mas sim, porque eu mudei e eu acho que tá na hora do meu trabalho refletir essas mudanças também. E eu espero muito que vocês possam entender que todas essas mudanças que vão acontecer a partir de agora e também estão acontecendo não somente aqui no YouTube, mas tô falando aqui no YouTube porque aqui, querendo ou não, é a casa principal do Gaja TRD, é o lugar onde meu trabalho tem o maior portfólio, é o lugar onde eu tenho o maior apego, sendo bem sincero, com o meu trabalho é o YouTube. Por isso que eu queria me justificar, pelo menos aqui, nem que... Nem todo mundo vai assistir esse vídeo, porque querendo ou não, né? Esse vídeo não é de maquiagem nem de beleza. Esse vídeo é sobre mim. Coisa que em mais de três anos de internet eu evitei esse tópico. Se vocês prestarem atenção aqui, raros são os vídeos que eu falo sobre mim aqui nesse canal. Eu espero que a partir de agora vocês possam me acompanhar nessa jornada que é o Gaja TRD. Ele vai mudar agora. E no futuro ele vai mudar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque meu trabalho acaba sendo uma reflexão de um pouquinho de quem eu sou. E é impossível alguém permanecer a mesma coisa a vida inteira. É isso. Eu espero muito que se você gosta de mim ou do meu trabalho, você tenha assistido até aqui. Eu sou o GáJrd, mas vocês já sabem disso. E fiquem ligados que o canal tá de volta. E mais uma vez, reforçando o um último recado. Muita gente me perguntou por causa da minha ausência se o canal ia acabar. E gente, eu sempre termino os meus vídeos com... See you. Te vejo por aí. Então, até o dia que eu falar pra vocês que esse canal aqui acabou, pode apostar que a gente tem um encontro marcado e eu te vejo por aí. Então, eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you.